Vou conversar com o Alexandre Alves, que é pesquisador da BASF, a respeito do Seed Solutions, que é o produto, é todo o sistema que a BASF oferece para a proteção da semente. Explica para nós, por favor. Leonardo, tudo bem? Prazer estar conversando com vocês aqui. Hoje o nosso o Seed Solutions é uma marca global da BASF né? e ela tem quatro pilares. Então, com a tecnologia... O portfólio é seguido pelo Standak Top, que é um produto, é, veio inovador desde 2009. Ele é feito por uma tripla mistura, um inseticida e dois fungicidas, né? Recomendado aí para 10 culturas, né? Nosso grande foco hoje é a soja, né? E a gente tem vários parceiros no Brasil com agroindústrias e tratamento de semente industrial, né? o que, que o tratamento de semente industrial vem agregar? Né? Ele traz uma maior fluidez, plantabilidade, liberação gradual de ingrediente ativo e menor liberação de pó. Né? Aqui vocês podem dar uma olhada, uh, Tenho a questão da fluidez uh, e vou demonstrar para vocês uh, como que essa fluidez é muito maior versus o tratamento na fazenda. ok? Bom, então vamos falar agora a respeito do granouro. Né? Uhum. O granouro... Ele é um produto inovador no mercado, ele é o primeiro inoculante longa vida com registrado para 45 dias, né? Então, o que que traz para o, para o agricultor? Ele traz um, o benefício da comodidade dele não fazer um retratamento dessa semente, onde você estaria perdendo o ingrediente ativo e você pode ar, é, fazer o tratamento né? e armazenar até 45 dias em condições adequadas, que ele vai ter a mesma performance do inoculante inoculado na hora com uma dose. Tudo bem, então são tecnologias que estão à disposição do produtor né, para melhorar o rendimento. Exatamente. Tá bom, então parabéns pela participação aqui, viu? Obrigado, eu que agradeço.